Eu sou o Júlio César Arrebola, sou psicólogo. Comecei aquela caminhada com as nossas conversas aqui neste canal. Tenho uma coisa muito interessante para falar para você hoje, que é sobre esse novo normal, esta normalidade. Será que isso existe mesmo? Então, vamos parar e vamos pensar uma coisa. Nós todos temos muita dificuldade e enfrentar mudanças, o fato de qualquer mudança na nossa vida, é, é, é uma, uma mudança, ela traz grandes transtornos. E este processo da pandemia trouxe muitas mudanças. Foram, Foi no trabalho, foi na escola, foi, foram nos relacionamentos, foi no nosso trânsito, foi em absolutamente tudo. E nós somos extremamente conservadores, nós queremos manter a mesma rotina todo dia. E esse é um grande problema que nós precisamos amenizar. Nós precisamos dar uma nova cara para essa vida. Essa tal normalidade vai continuar sendo a sua normalidade. Porque se você conversar com os nossos mais velhinhos, é, é, com seus 80, 90 anos, na época deles não se ia no supermercado buscar um saco de leite. Se era no sítio, retirava o leite. Se era na cidade, vinha a charrete e colocava o um leite numa numa lata e vendia o leite para você. Então, o que é importante nós pensarmos? A normalidade é aquilo que eu estou vivendo e a normalidade é aquilo que eu vou continuar vivendo. Portanto, construa a sua normalidade, a sua nova normalidade. Flexibilize-se. Crie o seu novo normal. Seja um pouco menos conservador. Você vai ser muito mais feliz. Até a próxima.